Olá amigos, um abraço para vocês do canal Mais Brasil, do nosso Momento Bolsonaro. Hoje nós vamos trazer matérias interessantes. O Jair Bolsonaro ontem na sua live, ele mandou um recado para o G7 da CPI. Ele mandou falar para vocês, caguei para vocês. Grande Bolsonaro, né? Também nós vamos ter o Marcos Pontes falando sobre a visita em Caxias. Hoje eles estão em Caxias, né? E também o, o ministro do turismo, Gilcinho, rapaz, ele deu um show falando sobre obras. Acabou com a raça do nosso querido namorado da Fátima Bernardo. Rapaz, o cara deve estar Perdeu o rumo até agora, a gente vai mostrar tudo isso para vocês agora aqui no canal Bolsonaro, tá bom? Bom, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações e, é claro, nos ajudar a crescer aqui no Canal Mais Brasil. Canal Mais Brasil, momento Bolsonaro. E eu vou trazer a primeira matéria, o seguinte, Bolsonaro na sua live ontem mandou um recadinho para o G7 da CPI. Olha o que ele disse. Eu agora sou corrupto sem ter gasto um centavo com vacina. Zero. Inclusive, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí desse do Renan Careiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né, E não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, hipótese alguma. Que não estão preocupados com a verdade, e sim desgastar o governo por quê? O Renan, por exemplo, é ali, aliadíssimo do, do Lula. O cara quer o Lula, a volta do Lula a qualquer preço. Então, eu não vou responder a questão de CPI para esses caras. Né? Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Maio, o Saltitante, fizeram uma festa lá embaixo na, na presidência, né? Entregar um documento para responder. Pergunta da CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Tá? É uma CPI de uma... São sete pessoas, agora passaram para seis, que não estão preocupadas com a verdade. O que a CPI produziu até hoje de bem para o Brasil? O que a CPI produziu né, para reduzir o número de mortes? Por que, que eles não abriram, não convocaram, o Carlos Gabas, que é o operador do consórcio do Nordeste, que simplesmente tá certo? sumiu com 50 milhões de reais e não comprou nenhum respirador sequer. Que resposta eu posso ter para a CPI que não quer colaborar com nada, apenas desgastar o governo, criar um caos. E quando eles mexem, né, que de vez em quando tem uma certa reverberação, mexe na Bolsa, faz aumentar o preço do petróleo, né, aumenta o preço do combustível por tabela que o preço do petróleo é... É, é ligado aí a, é, é, é atrelado aí, atrelado aí ao preço do, do, do, do barril lá fora, o dólar aqui dentro. o tempo tá, Marcos, Eu sei que você é um cara ali, inteligente, mas meu, eu não tenho paciência para ficar ouvindo aí, patifes, né? Acusando o governo. Olha só, como é que a gente desmonta essa CPI de picaretas aí? Sete picaretas aí. Me acusaram, né, de estar negociando, eu, né, para comprar 400 milhões de doses de vacina. Comprando 400 milhões de doses de vacina, com superfaturamento de mil por cento. Dá para entender, Marcos? Tá? É, é o que foi, todo mundo fez isso aí. Então, 400 milhões. Né, quando a dose era 15, tabelada, né, como eu teria pago, segundo eles por cento eu paguei 150 dólares por vacina. Nossa. Vezes 5 reais, né? Que é o preço do dólar. Teria que gastar nessa compra da Covaxin 300 bilhões de reais. Só um imbecil como o Renan Carneiro, um hipócrita como o Omar Assim, ou analfabeto como o Randolph, leva essa narrativa para frente. Pois é. Jair Bolsonaro falou... Carimbou, assinou e falou para os caras, não estou nem aí para vocês, não vou responder nada. Tá certo Jair Bolsonaro, né? Afinal de contas, o Osmar Aziz, Omar Aziz, não é Osmar não, é Omar Aziz. Manda prender o, o presidente, <risos> manda prender o presidente, o senhor que agora virou a autoridade máxima. Manda aprender o presidente, manda aprender Jair Bolsonaro. Vamos lá. Oh meu Deus do céu, né? A verdade é que a CPI da pandemia tá já vi... Bom, nós sabemos, o Brasil inteiro sabe, todos os jornalistas sérios deste país sabe que a CPI nada mais é do que um palanque político. O Renan Calheiros agora, né? Que tá, foi tá, tá foi é, vamos dizer assim pressionado pela polícia federal né, para responder aos crimes de corrupção passiva né Renan ele tem que aparecer lá porque é uma maneira deles fazerem um palanque político para 2022 né porque se vocês não tiverem essa CPI aí o que é que vai acontecer vai aparecer só falando que agora eu, eu queria só saber o seguinte por que tanta demora para que os fatos dos senadores sejam julgados. Por que tanta demora? Desde 2012 que o Renan tem esse crime aí, né? com esse mundo de processo. Só agora que a Polícia Federal... Bom, o, o, o, o, o STF com certeza não vai condenar o Renan, né? Jamais, porque eles querem a qualquer custo a volta do Lula. Né? É, mas nós ainda estamos acreditando que o Lula não vai ser nem candidato. É, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Marcos, Marcos Pontes, é, também ministro do Jair Bolsonaro, ele falou também da visita hoje em Caxias. Olha que interessante que está acontecendo lá. Marcão, fala mais uma coisa sobre o grafeno em Caxias. Aí. É, pois é, presidente. Olha, amanhã nós teremos a demonstração de 16 produtos de empresas, é, produtos de grafeno de empresas já. Isso é importante, já é o produto final. Né, variando aí desde tanque de grafeno até arma feita de grafeno. É, e esse é uma, essa Universidade de Caxias do Sul, ela tem trabalhado é, nesse sentido, da transformação do conhecimento né, em produto. E tem lá o UCS Grafeno, né, que vai também vamos fazer a inauguração de uma, um primeiro reator, né, um reator de grafeno, que ele produz 5 toneladas de grafeno por ano. É o começo, isso aí vai aumentar muito aí. Eu realmente comecei a falar em grafeno em 2016, uma pré-campanha. Eu falo em 2017, em Miracatu, Estado de São Paulo, onde tem um irmão que, que mora lá. E ali tem umas montanhas, umas montanhas de grafite. Então, o Brasil é rico em, gra em grafite, que é a matéria-prima do grafeno. Isso foi descoberto há pouco tempo, eu acho pouco. Pesquisador russo, se não me engano. Exato. Exatamente. Né? E eu estive com ele em 2019, não sei se estava presente, exatamente. onde ele ficou surpreso: olha, o um pesquisador russo, né? Dizendo o seguinte: como é que pode o Brasil, com tanta riqueza, exportar commodities, não agregar valor? Bem, o Marcos Pontes foi atrás, criou alguns centros do Brasil, estimulou outro, outros, né? e nós estamos visitando alguns desses agora para demonstrar o nosso potencial, juntamente com o nióbio. O que você fala do nióbio, Marcão? Olha, o nióbio é outra promessa muito grande do Brasil. O Brasil possui uma empresa, por exemplo, a CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, que eles têm uma tecnologia muito avançada, são 165 processos para você sair do nióbio, no estado, vamos dizer assim, natural, até chegar em vários tipos de produtos de nióbio. É, inclusive o pó de nióbio ou a mistura de nióbio com ferro para poder ser utilizado na indústria metalúrgica também. É, você faz dutos com isso aí, né? Bom, o nióbio serve para um monte é. de coisa. Ele as, é um... as vantagens do duto, parece que ele não trinca. É, o nióbio ele não... é mais resistente e flexível, não é, Ele fica mais resistente, mais flexível. Você consegue, por exemplo, utilizar em construção civil aqueles ferros normais de construção civil, muito mais finos. É, isso dá um ganho de peso dá um ganho na estrutura também em termos de resistência, além de aplicações de nióbio, quando se mistura com titânio, por exemplo, ou com cobre ou com estanho, para fazer fios supercondutores de nióbio. Então o nióbio tem uma série de aplicações em baterias também. Esse é o nosso nosso desenvolvimento para baterias de nióbio com grafeno. A vantagem dessas baterias é que elas podem ser recarregadas rapidamente. Ela pode ser recarregada rapidamente sem aquecimento. É uma vantagem com relação à bateria normal de lítio, né? nesse caso você utiliza o, o grafeno para ajudar a transferir os elétrons rapidamente, é, isso evita o aquecimento, evita é, as partes ruins, ou assim da bateria de lítio, e além disso você ganha no tempo de carga, se você misturar o niopo, nióbio também dentro do catodo, você aumenta a capacidade de carga da bateria e o número de ciclos que ela pode carregar. Então, com o carro elétrico, você pode parar numa pista, no pôr de combustível, né? Plugar ali a bateria do teu carro, tomar um café ou no banheiro e voltar. Você tem uma autonomia mais de 400 quilômetros, é mais ou menos isso? É, a ideia é chegar lá. Por enquanto, as baterias de... Utilizando grafeno com lítio, elas estão fazendo um tempo quatro vezes mais rápido para a mesma carga do que uma bateria comum. Mas com o tempo, a gente vai chegar, ah, vai chegar... em uma velocidade bem maior também. É, com toda certeza. E também... Nós zeramos todos os impostos de material para energia fotovoltaica. Você vai poder, com isso no futuro, né? A sua, o seu posto de combustível vai ser o telé da tua casa. E daí, com toda certeza, o petróleo poderá ter uma queda vertiginosa. E falando nisso, como tu, tudo me culpo, né preço dos combustíveis. Nós tivemos agora dois dias um aumento no preço do combustível que, obviamente, o, o mundo cai na minha cabeça. Você sabe quanto custa o preço da gasolina, por exemplo, na refinaria mais perto da sua cidade? Mas Acho que ninguém passa, sabe, aí. né? Vamos lá. O meu querido Rio de Janeiro aqui. Então, no Rio de Janeiro, o preço da gasolina custa R$ 1,90, lá na região de Caxias, R$ 1,90. E é vendido hoje, preço, preço médio, e 6,20. Mais de três vezes o preço. Aí você não sabe por que que mais de dois terços do preço final da gasolina, na gasolina não é aquilo da refinaria. Olha que a Petrobras, a para Petrobras, botar a gasolina na refinaria, ela vai, ela vai muitas vezes a 10 mil metros de profundidade, no pré-sal, né? tem o transporte, depois tem a refinaria, tem o refino, então esse trabalho todo e a vai tem lucro ainda, bota à disposição lá em Caxias do Rio de Janeiro, R$ 1,90. E o preço médio da linha é R$ 6,20. O preço mais barato, né? acredite, é no Maranhão. Ah, você é do Maranhão que está pagando uma gasolina altíssima, né? em volta, por volta de R$ 1,77. No final das contas, está R$ 5,50. O preço médio no Maranhão. É que o seu governador aí, do Partido Comunista do Brasil, né, mete a mão no ICMS. Tá certo? Bem, o que, que eu conversei com a Petrobras, anteontem, e a partir de hoje, eu pedi para ele que bote na página da Petrobras o preço da gasolina e do diesel em especial, né? Na refinaria. Para você saber, no final da, da, da, da linha... Né, Quanto é que a está pagando? Nós temos um decreto de manda do Poço disciplinar esses valores. Mas temos um problema. Nós estamos com um projeto de lei complementar para que se cumpra uma emenda constitucional de 2001, ou seja, 20 anos. Porque diz na, na, na emenda constitucional que o preço do ICMS deve, ser, deve ter um valor nominal para todo o Brasil. Isso não acontece. Cada Estado bota um percentual, que, acha, que ele acha que, que melhor lhe convém, em cima, não do preço do combustível na refinaria, mas no preço médio, onde há, inclusive, a bitributação. Então, o que nós queremos? Né? Primeiro, com essa, com esse, disciplinando o preço, então, que você tem que saber na refinaria. Bem como o Parlamento está discutindo um projeto de lei complementar nosso, da iniciativa nossa, para você então ter o valor nominal de cada estado do ICMS de cada combustível. E daí você vai ver também o preço que equivale a mais de lucro dos postos, bem como o do transporte. E você começa a ver depois certas coisas absurdas, né? É o um monopólio do transporte, por exemplo, nós temos que botar um ponto final nisso aí. Nós temos que abrir a, concor a concorrência. O transporte de combustível não é justo. Eu não tenho um valor exato. exato aqui, espero semana que vem tenha. né você Saber, como, por exemplo, um caminhão-tanque que, que leva aí 50 mil litros de combustível, quanto ele cobra para levar de Caxias até a Barra da Tijuca, até a Copacabana ou até o próprio município de Caxias. Para você ver que realmente... Isso é um monopólio muito rendoso. Agora, toda vez que eu entro nessa área, o mundo cai na minha cabeça. Que setores fortíssimos da economia vão para cima de mim. ou para cima da imprensa, para imprensa criar narrativas contra mim, criar mentiras, bater, me chamar de corrupto. Vocês viram aí? Marcos Pontes está falando sobre a energia elétrica. E o Jair Bolsonaro está trazendo, está falando para vocês aí também, da, da, da importância né? de você abastecer o seu carro com energia elétrica, no futuro, é claro, no futuro bem próximo. Já tem, você viu o que o Marcos falou, né? Então é importante nós ficarmos atentos, o, o presidente Jair Bolsonaro só tem trazido, coisa, é, trazido coisas muito importantes para o Brasil. É? É, na área da tecnologia, da ciência Olha que maravilha Parabéns aí é ao ministro Marcos Pontes Então é isso aí que a gente traz de informações para vocês Tá bom? Agora nós vamos falar Olha o que o Gilcinho o o, o, o o ministro é, do turismo O Gilcinho o ministro do turismo Isso é até é uma piada, né gente? Dá uma olhadinha aí Pois é o que eu queria saber, ministro O senhor citou três igrejas temos um país de dimensões continentais. O senhor já está há um bom tempo na investidura do cargo de ministro do turismo. E me disse que reformou apenas um teatro. É isso? O que mais o Ministério teatro do Turismo reformou? de de De lá o Teatro Municipal de Açailândia. Açailândia fica no Maranhão, viu, Túlio? Nós estamos hoje com mais de 3.200 obras do Ministério do Turismo. Hum. Nunca o Ministério do Turismo entregou tantas obras feitas na gestão do presidente Bolsonaro. Só no IFAM, hoje, desde 2019, nós já entregamos 57 obras. Temos hoje, para entregas até o final do ano, 85 obras, em torno de 350 milhões de investimentos nas, in nas que vão ser entregas, e 235 milhões de investimentos. Né? E não são apenas igrejas. Como se fosse alguma coisa errada entregar a igreja, mas não tem noção. Nós temos só de museus aqui, essa semana eu visitei três. Entregamos várias praças, várias orlas no Brasil todo, e no, em Balneário Camuriú. Estamos agora fazendo a orla do Rio Jaboatão, dos Guararapes, lá em Candeias, entre Candeias e Piedade. Não sei o estado de Pernambuco, você deve conhecer Candeias, né? Aportamos lá 16 milhões e Tudo. Araguaína, no Tocantins. Eu faço questão de levar. E filmar com você e você dizer, realmente, em Santarém, no Pará, eu tive agora, na sexta-feira passada, em Rondônia, num, no maior forte português da América Latina. É o Príncipe da Ribeira. O senhor conhece esse forte príncipe não, da Ribeira? Não, não tiver não oportunidade de conhecer. Ah, não, não teve a oportunidade. O senhor sabe qual é o município que fica? Não o senhor sei sabe o onde sim. é que fica? Em, em qual país? se Fica a limite com a Venezuela, com o Peru? Com... O senhor sabe onde é que fica? Não conheço esse, ah, tá. esse número. Então, bem, chama-se Forte Príncipe da Ribeira, no limite com a Bolívia, no 6 Batalhão de Infantaria Motorizada no Brasil. Estive lá na sexta-feira. E eu desafio mais. Pegue os ministros do turismo dos últimos 15 anos, e mostre que quem viajou mais o Brasil do que os nossos ministros. Porque antigamente, Túlio, as coisas eram decididas, meu amigo. Ao pé da Torre Eiffel, tomando champanhe, comendo caviar. E conhecendo o Brasil pelo YouTube, negão. corte rápido. Faca é tramontina. O senhor sabe quantos projetos foram contemplados pela Lei René? O senhor já sabe quantos projetos foram auditados pela Lei René? mento a nossa lista até. Corte rápido. É o deputado Tulio Gadelha está aqui. O senhor conhece a igreja da Conceição dos Militares em Recife? Já foi lá depois que foi feita a reforma pelo Ifan? Vá. Que talvez o senhor mude a percepção do que esse governo está fazendo pela cultura do nosso país. Rapaz, interessante, né? Que coisa de louco. Eu fico pensando, como é que um cidadão desse se mete a, a deputado, né? a senador, sei lá, como é que pode, né? Não conhece nem o Brasil. Quando o Gilcim indagava, ele perguntando, ele falava, não conheço, o que, que o senhor está fazendo aí? O que é que o senhor está fazendo aí? O senhor, o senhor, ele perguntou, você viu o que ele perguntou, né? Vocês viram? Ele, ele perguntou para o ministro Gilcinho o senhor está dizendo que recuperou uma igreja. <risos> o Jucinho deu um show é, de informações para esse nosso irmão. Aí. Que pena, né? É isso, gente. Então, você viu aí o Jucinho falando e vocês viram tanto de coisa que o Ministério do Turismo tem feito. Outra coisa, é, você viu o presidente Bolsonaro falando também... Do, do, do preço do petróleo que a culpa é dos governadores, de novo ontem ele voltou a bater nessa tecla né, você viu o custo que, tá, que, que sai das refinarias você viu um 1,69, e 69 centavo, parece que é isso o litro, né e vem quase R$ 6,00 para nós nas bombas. Culpa dos governadores. Então, meus amigos eleitores brasileiros de cada estado brasileiro, vamos acordar e nós vamos saber para quem nós vamos votar para governador ano que vem. Vamos tomar cuidado. Hein? Mas é isso, o Momento Bolsonaro fica por aqui, deixando um beijo gostoso no coração para vocês, lembrando sempre que você pode se inscrever em nosso canal Mais Brasil, ativar o sininho e receber as nossas notificações. Um beijo gostoso no coração de todo mundo, muita paz, a gente volta a qualquer momento.